Shalom, boa noite, bom dia, boa tarde, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional para os nossos corações. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus reuniu-se lá na eternidade no céu com o Filho, Cristo, e o Espírito Santo, está aqui no, no plural, façamos o homem a nossa imagem. Deus disse, olha, vamos fazer uma espécie que se chamará homem. E nesta espécie vamos colocar, vamos dar a eh, nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos, vamos dar também poder, domínio, para que dominem sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar... Sobre os animais que se rastejam sobre a terra E, e que tenham um domínio sobre a terra né? Então, Deus diz façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Temos que entender aqui o que, é que é a imagem de Deus no, livro, no mesmo livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 27 Diz assim, criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Nós aqui entendemos que a imagem de Deus é mulher e homem, mulher e homem. Mas aqui mulher e homem não é a fêmea nem o um macho, ou seja, não é o barbudo e nem é a fêmea. Homem e mulher... É uma, é uma linguagem espiritual aqui. A imagem de Deus é o completar, é o, ou seja, é o casamento entre o homem, é uma figura do espírito dentro do, do ser humano, e a mulher é uma figura, uma representação da alma. A alma, lembrando que ela é a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o centro da nossa vontade e as nossas emoções. Isso aqui é alma. Quando acontece dentro de nós este casamento entre o espírito e a alma, então nos manifestamos a imagem de Deus. Criou Deus, o homem, a sua imagem. Este homem que Deus criou, a sua imagem, não é o Adão, o primeiro Adão. É Cristo, Jesus, o Filho de Deus. O último Adão criou Deus o homem à sua imagem. Ou seja, Deus criou o homem na sua própria imagem. E Jesus Cristo é a imagem é, do Deus invisível, o Pai. Agora, a imagem de Deus o criou. A imagem de Deus quem é? É Jesus Cristo. É a palavra. Então, a palavra, o Filho de Deus, Cristo, Jesus. A imagem de Deus o criou. O Filho de Deus, Cristo, a palavra de Deus, criou. Criou quem? Criou homem e mulher. Criou aqui o espírito e a alma. O espírito e a alma, quem os criou foi a imagem de Deus. Então, nós estamos em Cristo, ou nós manifestamos a imagem de Deus, que é Cristo, quando dentro de nós acontece o casamento entre o espírito e a alma. A nossa alma é a noiva de Cristo, né? Cristo é o amado da nossa alma, tá lá no livro de Cantares de Salomão. Então, Cristo, que é o Espírito de Deus, dentro de nós é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o Filho de Deus, ele casa-se com a nossa alma, conosco. Nós aí somos representado com alma. No livro de Gênesis, capítulo 2, não tem aqui o versículo. É... Capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Então, o homem, é, o homem natural é alma vivente. É representado pelo... Ele vive através da alma. Então, a alma, que é representado pelo homem, precisa é, casar-se com o amado da sua alma, que é Cristo. Quando... A nossa alma, nós, casamos com Cristo, que é a palavra de Deus, que é o Filho de Deus, nos manifestamos a imagem de Deus, que é homem e mulher. Não tem nada a ver aqui com fêmea nem macho. Isso tem a ver com o espírito. É espiritual esta linguagem. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus Cristo. Ele, Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, o primeiro no, no ranking né, da criação é Jesus Cristo. Então, Ele, Jesus Cristo, é a imagem visível do Deus Pai invisível, que é Espírito. Ele é o primeiro. Depois dEle, então viemos todos nós. Mas no ranking, Jesus Cristo é o primeiro é o que a palavra que diz. No livro de Efésios capítulo 4, no versículo 24, a palavra do Senhor também diz assim, irmãos, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aqui somos admonestados a nos revestirmos, do novo homem. Quem é o novo homem? A imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Cristo. Nós temos que nos revestir do novo homem, ou seja, temos que nos revestir eh, de Cristo, Jesus. E como é que nós fazemos isso? Através da nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, no nosso espírito a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Esse novo homem, que foi criado a ser, para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade, é Cristo. Não somos nós o novo homem. Nós passamos a ser novo homem quando nos revestimos de Cristo, quando aceitamos a palavra da verdade, que é Cristo, a Bíblia, a palavra da Bíblia revelada a Cristo, e vivemos de acordo com a palavra, então nos manifestamos a imagem do novo homem, o novo homem Cristo em nós, a esperança da glória, o um mistério que estava oculto, que estava escondido durante épocas e gerações. Efésios capítulo 5, no versículo 31 ao 32, a palavra do Senhor diz assim, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refirmo, porém, a Cristo e a Igreja. Está aqui o, o outro, outro, outro versículo que reforça, na verdade, esta, esta verdade. Diz, por esta razão, o homem, este homem aqui, é a imagem de Deus, o novo homem, o Cristo, o Filho de Deus. Deixará Pai, deixará Deus lá no céu. E Mãe. A Nova Jerusalém, a mãe de todos nós. E se unirá a sua mulher. Quem é a mulher de Cristo? A igreja, tu e eu, nós, os cristãos, somos a mulher de Cristo. A sua mulher. Se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Cristo, que é o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus em nós, Ele encarna dentro do nosso corpo. Nós somos alma vivente, éramos alma vivente, e então a nossa alma... E o Espírito de Deus, que é Cristo dentro de nós, casam-se. Há um casamento dentro de nós. E então Cristo, que é a palavra de Deus, o Filho de Deus, ele se manifesta neste mundo físico, neste mundo natural, é, através do teu e do meu corpo, do nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de nós e o nosso corpo, então, é o templo, é a casa de Deus aqui na terra, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, está a falar de templos construídos, igrejas construídas com tijolos pedra, betume cimento uh, e coisas parecidas não, Deus não habita ali onde é que Deus habita? Deus habita dentro de você, meu irmão e minha irmã dentro de mim, meu irmão e minha irmã Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, templos erigido né, por mãos humanas, erguidos por mãos humanas. Deus habita em templos não construídos por mãos humanas. Ou seja, é, Deus habita em templos e não construídos por mãos humanas. E templos que não foram construídos por mãos humanas é o teu corpo, minha irmã e meu irmão. É o meu corpo. Nós, nós não fomos construídos por mãos humanas. Quem nos construiu é Deus, o Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim a palavra do Senhor: O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Qual é esse mistério? A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. A eles, quem, nós, a Igreja, quis Deus dar a conhecer entre os gentios. A gloriosa riqueza deste mistério. Há uma, há, uma, há uma riqueza escondida nesse mistério. E qual é esta gloriosa riqueza deste mistério? O mistério é algo que nunca tinha sido revelado. Algo que estava escondido, oculto. Que não estava ao alcance de ninguém. Tem aí uma vírgula. Depois diz que é Cristo em vocês. Cristo dentro de você, meu irmão. Este é o mistério que nunca Deus tinha revelado a Adão, a Abraão, a. Moisés, Davi, Salomão e tantos outros Deus não revelou a estes, Deus ocultou Deus guardou, esperou o momento certo Que é o tempo da igreja, o tempo da graça O mistério que estava escondido, que estava oculto É Cristo dentro de você, meu irmão e minha irmã O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Cristo deixará pai e mãe, deixará o céu, deixará o pai que é Deus lá no céu. E então se unirá a sua mulher que é você e eu, minha irmã e meu irmão. E então, uh, e os dois que é Cristo e nós, a igreja, nos tornaremos uma só carne. Ou seja, Cristo vai se manifestar através da tua carne, através da minha carne. João capítulo, primeiras de João capítulo 4, versículo 4 diz, olha... Maior é o que está em vós do que o que está no mundo Maior é o que está dentro de ti Que é Cristo, o Filho de Deus O Espírito de Deus, na verdade é a pessoa do próprio Deus Dentro de você Do que o que está no mundo O que é que está no mundo? A falsa doutrina que Cristo está fora de você É uma realidade fora de você O diabo, as mentiras Isso não se compara com a grandeza de Cristo dentro de ti. Cristo é maior, está dentro de ti, meu irmão e minha irmã. Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz assim, nem se dirá aqui está Ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Na verdade, a versão original, ela diz que Deus está dentro de vocês. Esta palavra aqui, entre vocês, não está traduzida no, no, no, no original. Ela, eles tentaram Na altura não tinham muita revelação Então tentaram dar um jeitinho Entre vocês Mas no original, grego Diz que Porque o reino de Deus está dentro de vocês O reino de Deus está dentro de vocês E o que é, que é o reino de Deus? O reino de Deus Romanos capítulo 14 versículo 17 Diz que o reino de Deus não é comida Nem bebida O reino de Deus é Paz, justiça e alegria no Espírito. Então, o reino de Deus, que é paz, alegria e justiça, está dentro de ti. Ou seja, é a presença do próprio Cristo dentro de ti. Não está fora. Tá, quer dizer, nem se dirá, aqui está Ele. Então, não caia nesta que Jesus está lá naquele sítio. Vamos lá, Jesus está naquele sítio. Ou Jesus está lá no, no, no monte, vamos lá, não. Jesus está dentro de ti. Jesus Cristo está dentro de ti. O reino de Deus está dentro de ti. João 14, versículo 20 diz assim, naquele dia, qual dia? O dia da igreja, o dia da graça, esse tempo que a igreja está a viver agora. Naquele dia compreenderão que estou em meu pai, eu a palavra, eu o filho de Deus, estou em meu pai que é Deus, vocês estão em mim, estão na palavra, estão no filho de Deus, estão no poder de Deus, estão na graça de Deus, estão na justiça de Deus, e eu que sou a justiça de Deus, eu que sou a palavra de Deus, eu que sou o filho de Deus, estou em vocês. No dia da graça, eu vou vos revelar que eu estou no Pai. O Pai está em mim e eu estou em vocês. E vocês estão em mim. É o que Jesus está transmitindo aqui, nesta passagem, João 14, versículo 20. Mateus 6, 33 diz assim. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus diz para prioridade do cristão é buscar, entender e compreender o reino de Deus e a sua justiça quando o cristão desperta que o reino de Deus está dentro dele que ele e Jesus Cristo são um só, um espírito porque a de Coríntios capítulo 6 versículo 17 diz que todos aqueles que se unem ao Senhor são um espírito com o Senhor tu, eu todos nós, a igreja que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, é um espírito só com o Senhor, o Senhor está dentro de ti e tu estás no Senhor. Então, quando nós despertarmos para esta verdade do reino de Deus, então todas estas coisas que nos preocupam, que é comida, que é bebida, que é o que vestir, nos serão acrescentadas, elas virão ao nosso encontro. Porque o reino, o poder que Deus deu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que tenho ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se rastejam na terra, esse poder, então, você recebeu de volta. Jesus te deu. A própria pessoa de Jesus dentro de ti é o poder, é o poder que tu precisas para que é, as tuas necessidades materiais elas sejam supridas. Mas primeiro busquemos a nossa necessidade espiritual como prioridade. É o que Jesus diz aqui em Mateus 6, no versículo 33. Deixa eu só ver aqui o versículo. Ah, João 16. Versículo 8 até o versículo 14, aqui, diz assim, a palavra do Senhor. Quando ele vier, quando ele quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais.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 E o tornará conhecido a vocês. Jesus disse, quando o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, vier, Ele vai nos convencer do pecado. Na verdade, Ele já te convenceu do pecado, já me convenceu do pecado. O pecado do que é de não reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, o único Salvador. Tu reconheces Jesus como Filho de Deus, então já foste convencida do pecado. Da justiça, ele vai te convencer, o Espírito Santo vai te convencer que você é justo em Cristo Jesus, Cristo é a tua justiça, ele vai te convencer até o dia em que você despertar para esta verdade espiritual e do juízo, juízo não tem nada a ver contigo, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão na manifestação da imagem de Deus que é Cristo Jesus, homem e mulher Ou seja, o casamento entre o Espírito que é Cristo e a alma que somos nós, a igreja, o cristão Então não há mais condenação Quando a tua alma está casada com Cristo Já não há mais Por quê? Porque os dois serão uma só carne Condenar, te condenar é condenar Cristo E ninguém condena Cristo porque Cristo é o próprio Deus E Cristo, nele não há pecado nenhum isso é no espírito dentro de ti, minha irmã e meu irmão. Então, se você está em Cristo, Jesus, de facto e de verdade, já não há mais condenação para ti. Do juízo, este juízo aqui, esta condenação, este julgamento, este juízo já foi dado. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo sabemos que é Satanás, o diabo. Então, o diabo, o Satanás, já está condenado, já foi condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus disse, eu tenho ainda muito para vos revelar, coisas do Espírito, mas vocês não podem suportar agora. Por que, é que eles não podiam suportar agora, os discípulos? Porque isso foi antes da cruz. Eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo foi liberado depois... Da quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Jesus Cristo apareceu na forma do Espírito Santo lá no, no, no cenáculo e houve um derramamento de, do Espírito Santo em forma de, de línguas de fogo, está em Atos capítulo 2, se não me engano, Atos capítulo 1 ou 2, ali então o Espírito Santo foi liberado para... Os cristãos, mas antes da morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo não estava eh, não estava disponível para as pessoas. porque Porque precisava de um sacrifício único e puro, que era o sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não tinha ainda ido para a cruz, então o Espírito Santo não estava disponível. Então, Jesus diz aqui, vocês não têm a capacidade espiritual para entender ou compreender o que eu tenho para vos revelar agora. Tenho muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora isso não quer dizer que depois eles não, não receberam a revelação eles receberam depois de receber o Espírito Santo então eles tinham agora a capacidade espiritual para entender e compreender o profundo o, o escondido o oculto né do Espírito então eles foram recebendo as revelações escreveram as escrituras né passaram e chegou até nós nós também temos o Espírito Santo de Deus e através dessas escrituras que sem o Espírito de Deus não entendemos nada porque ficamos no literal e Paulo diz que a letra mata o espírito que vivifica. Então, entender as escrituras de forma literal mata, mata a fé da pessoa, a esperança da pessoa. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela ilumina as escrituras, traz vida em cada palavra escrita ali nas escrituras. E nós então recebemos a vida escondida nessas letras pretas das páginas brancas da Bíblia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, esta verdade espiritual revelada, Cristo dentro de ti, de mim, de nós, da igreja. Não falará de si mesmo, o Espírito Santo não vai falar dele próprio, mas falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo hoje nos anuncia o que é que está por vir. Para ti, para mim, para nós cristãos, o Espírito Santo já nos anunciou o que que está para vir. É que é o céu o teu destino é o seu, minha irmã e meu irmão. O casamento, Cristo e a igreja. Há muita revelação ali que o Espírito Santo está a tá revelar. Não é coisas ali que estamos a ouvir aí tipo profetadas, não tem nada a ver. É coisas que já estão na Bíblia é, escrita, mas precisamos do entendimento espiritual, de uma iluminação espiritual. Então o Espírito Santo vai-nos revelar o que está por vir. Tu lês o livro do Apocalipse, vais entender o que está por vir. O Espírito Santo vai-te revelar o que é que significa isto ou aquilo ali é, escrita na Bíblia. Não é essas profetadas que não têm respaldo bíblico. Isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo, ao revelar a palavra de Deus, que é Cristo dentro de nós. Né? Então, vai glorificar Cristo. O Espírito Santo sempre glorifica Cristo, aponta para Cristo. Estamos a ver aí muita profetada hoje. Tu não aponta para Cristo. Não vejo nada que dê glórias a Cristo, Filho de Deus, nessas profetadas. Tu vês que era mais, é mais confusão, porque o teu avô está te fazer isso, aquela pessoa está te fazer isso, o mal e não sei o que. Essa pessoa depois cria um ódio, vai lá fazer justiça com as próprias mãos. Isso não traz glória para Cristo. Isso não revela, não glorifica Cristo. Então, ele me glorificará, isso é dentro da palavra, ele me glorifica, o Espírito Santo vai glorificar Cristo, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E o que é que é de Cristo? A herança que está aqui escondida toda na palavra. Há muita, há muita riqueza aqui espiritual escondida. O Espírito Santo vai nos revelando aos poucos e a nossa alma vai se enchendo dessa alegria, desta paz, saúde, paz, segurança, enfim, tudo isso aí. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas que você precisa, bebida, comida, vestuário, vos será acrescentado. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e o 23 diz assim a palavra do Senhor: Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, Está a dizer que nós cristãos que recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas Já chegamos ao Monte Sião Monte Sião é onde foi construída a cidade de Jerusalém O Monte de Deus Sião, Monte Sião é o Monte de Deus Nós já chegamos no Monte de Deus Nós espiritualmente já chegamos à Nova Jerusalém Que é Jerusalém Celestial A cidade do Deus vivo Chegaram os milhares de milhares de anjos em alegre Reunião. Anjos na Bíblia também pode representar eh, pastores ou aqueles que levam a mensagem de Deus, aqueles que pregam a mensagem de Deus. Eu posso ser usado como um anjo para levar uma mensagem de Deus. Então nós já chegamos aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Chegamos aonde os outros que nos antecederam eh, chegaram primeiro nós também já estamos ali. Isso no espírito, irmãos. A igreja dos primogênitos, dos primeiros, cujos nomes estão escritos nos céus. O teu nome, minha irmã e meu irmão, o meu nome, o nosso nome, já está escrito nos céus. Vocês chegaram a Deus, nós já chegamos a Deus. Deus veio ao nosso encontro. Ela habita dentro de nós. E nós estamos em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz que a, a, vossa, a, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa verdadeira vida, a vida espiritual, ela está escondida em Deus, com Cristo. Porque nós e Cristo somos um só, uma só carne. Então Deus nos escondeu em Cristo, em nele próprio, com Cristo. Com a palavra, com o Filho de Deus, com o noivo, com o amado da nossa alma. Nós já estamos. Isso tudo é no espírito, irmã e irmãos. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Você é justo. Você é justa, minha irmã e meu irmão. Eu sou justo. É em Cristo, através de Cristo, a justiça de Cristo. E já fomos aperfeiçoados. Justos aperfeiçoados Não há mais nada Para aperfeiçoar ali Deus já fez no espírito Nós já estamos aperfeiçoados Na carne não Olhar pela aparência Nós temos muitos, muitos erros Mas eh, Deus é espírito E nós também somos espírito Habitamos num corpo Por um tempo Enquanto Vivemos aqui nesta terra Neste corpo de carne E este corpo de carne ela não se aproveita para nada Jesus disse, o espírito está pronto Mas a carne não Então o teu espírito, o meu, o nosso, está pronto Mas a carne não Então não nos avaliemos pela carne, meu irmão Pelo corpo, pelo que você está a sentir Pelo que você está a ver não, não te avalie a partir dali Avalie-te a partir de Cristo, a palavra de Deus Que é espírito As palavras que eu digo, elas são espírito e vida Jesus disse isso, João, capítulo 6, versículo 63. Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus, os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. João teve esta visão, que ele viu nesta visão, um novo céu e uma nova terra, o novo céu é Cristo dentro de ti, e uma nova terra, o teu corpo é um novo corpo, por causa de Cristo, Deus está a trabalhar, aos poucos vai alimando vai, vai, vai né, as arestas, vai arrancando os defeitos, isso é para si fazendo, e Deus está a trabalhar dentro de ti. Então, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Aquela tua primeira, aquela falsa personalidade que o ego, que Satanás tentou passar para ti e tu te olhavas com aquele defeito, com aqueles erros, já passou. E o mar já não existia. O mário também na Bíblia representa povos, representa também pode aqui representar também é, a natureza emocional, aquilo que é emocionalmente negativo dentro de ti. Já não existia mais Aquilo que te enganava As emoções te enganavam de forma negativa Já passou Vi a cidade santa Eu vi Cristo, a presença de Deus Eu vi a cidade Cidade é uma representação da própria presença de Deus Vi a cidade santa Nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Preparada como uma noiva Adornada para o seu noivo A noiva é a igreja A igreja é tu, minha irmã e meu irmão Eu, nós somos a igreja de Deus, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, tabernáculo é a morada, a morada de Deus está com os homens, agora ouviu-se uma voz a partir do trono que dizia, agora Deus habita com os homens, habita dentro de ti, dentro de mim, dentro da igreja, de nós, cada um de nós, de forma individual e de forma também corporativa com os quais ele viverá, com os quais, com, com, com os quais, com, com os quais que é a igreja, tu e eu, nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, então Deus viverá, e eles serão os seus povos, tu e eu, nós a igreja seremos o povo de Deus, o próprio Deus estará conosco, estará com eles, eles aqui, nós, uma referência à igreja, tu e eu, nós, os cristãos, e será o seu Deus, então, Deus é o seu Deus, não há mais outro Deus. Esta é a revelação que Deus nos dá aqui nestas passagens. Espero ter esclarecido alguma dúvida, espero ter ajudado, espero ter abençoado, espero ter sido o anjo de Deus para trazer uma mensagem para o seu coração. Deus abençoe de forma grande e de forma tamanha. Shalom.